Yes, with the É o Rick na voz, o lar. roll up. Se você quer essa cena, eu aceno pra você Correndo contra o vento, tô sentindo SP Muitos se perderam e chegaram a se vender Mesmo um pouco que tens não vale mais do que você Para tudo que vi tu não deve dar ouvido Quem aperta sua mão pode ser seu inimigo Hoje o dinheiro que eu é os amigos Poucos deles sabem a fome mata mais que um vírus Não é de hoje, é de um tempo Que eu organizo as ideias não é de hoje, de um tempo. Prazer, o me apresento pra plateia. Cobro um posicionamento, vocês que estão vacilo. Menorzinho enganado, disseram que tinha um quilo. Não pensaram duas vezes nele terceiro gatilho. Sua mãe preocupada procurando o teu filho. Ele só tava indo pra escola. E depois da aula jogar bola. Até quando essa é história? Mais um inocente indo embora Se você quer essa cena eu assino pra você Correndo contra o vento Sentido a SP Muitos se perderam e chegaram a se vender Mesmo o pouco que tens não vale mais do que você Para tudo que ouvi, tu não deve dar ouvido Quem aperta sua mão pode ser seu inimigo Pode o dinheiro que eu atrai os amigos Poucos eles sabem, a fome mata, mais mas um vi. Tentarão te derrubar e destruir O foco é pensar e nunca fugir Se espera movimento, barreiras não existir Não espere pro um momento, o tempo tá a te seguir então não olhe pra trás. Pense bem em tudo que cê faz. Nunca reclame, sempre agradeça. Deus é bom, não importa o que aconteça. Se você quer essa cena, eu acendo pra você. Muitos se perderam e chegaram a se vender. Um pouco que tens não vale mais do que você. Para tudo que eu vi, tu não deve dar ouvido. Quem aperta sua mão pode ser seu inimigo. Hoje o dinheiro que eu trago os amigos. Poucos deles sabem, a fome mata mais que um vírus.